Eu separei algumas plantinhas aqui para falar sobre a fitoenergia dela para vocês, tá? Para quem tem curiosidade. E eu separei três temperos hoje, porque às vezes a gente usa o tempero e não sabe o que ele faz, né? Então eu separei três temperos que você pode usar. E se você energizar com verde-prata, né? Colocar uma intenção verde-prata ali, uma energia boa, ou fizer uma oração sobre ele, ele vai trazer esse efeito para o alimento, tá? Então, vamos supor que você preparou uh, uma comida, um alimento e você colocou açafrão, tá? que é um tempero bem conhecido como uma especiaria indiana. O né? que, que o açafrão faz? Ele elimina a necessidade de mentir, então ele ajuda a falar a verdade. Ele traz ética e bons costumes. E auxilia na agilidade para decidir e ter senso de direção. Gera boas práticas e costumes positivos na vida. Então o açafrão é a planta da ética, né? Se você tem um filho pequeno que está naquela fase de mentir, de inventar histórias que não existem, você pode usar açafrão para tratar. Hoje em dia já tem açafrão em, pra... em cápsula para tomar. O açafrão ele é muito recomendado na Índia para um monte de coisa. né? Os grandes gurus indianos recomendam para uma série de coisas assim que uh, debilitam a nossa saúde, o açafrão ajuda, tá? Além de trazer esse senso de ética, de bons costumes, de boas práticas, né, para decidir, para ter senso de direção e para gerar coisas boas e positivas na vida, tá? Então, essa é a fitoenergia do açafrão, ele é um vegetal nivelador que atua entre o primeiro e o terceiro chakra. Outra planta que eu escolhi aqui para falar para vocês é o gengibre. O gengibre é bem conhecido, Muitas pessoas colocam no chá, colocam no suco, né? Usam pra temperar a salada, enfim. O gengibre é bem conhecidão aí de muita gente. As pessoas usam pra tratar a garganta também, tá? Mas vocês sabem que a fitoenergética é muito diferente da fitoterapia. A fitoterapia ela usa o princípio ativo químico da planta para atuar no nosso organismo. Ou seja, é o princípio ativo químico que vai atuar no nosso corpo, ok?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 é a energia da planta atuando nas suas emoções para corrigir falhas, falhas de caráter, falhas de comportamento, falhas em tudo aquilo que não te deixa vibrar no amor, okay? tudo aquilo que está desconectado no amor. Então, se a pessoa sente medo, tristeza, angústia, raiva, né? a, a fitoenergética atua nesses processos, sentimentos, pensamentos e emoções. Então, o gengibre, na fitoterapia, ele tem um significado. Ah, ele trata a garganta. Na fitoenergética, ele tem um outro significado. O que, que ele faz? Ele cria simpatia nos relacionamentos, alegria, amorosidade, doçura, intimidade, companheirismo. Elimina o mau humor nas relações, e traz simplicidade para resolver problemas com o parceiro ou a parceira. Então, gente, às vezes você tá num relacionamento, você ama aquela pessoa, só que ela é o ranzinza, o Bronquinha, é o zangado, misturei agora Smurfs com os sims carinhosos e Branca de Neve, né? Tinha o zangado, o Bronquinha e o ranzinza. Às vezes a pessoa é uma mistura dos três e ela tem cara de bunda, mas tu gosta dela, tu ama ela, tu gosta da alma dela. Né? Então, pode usar o gengibre para fazer a pessoa ser menos mal-humorada, para ela ser mais leve, para ela ser mais feliz e para trazer harmonia e doçura para o relacionamento. Tá? Então, o gengibre faz, opera né, esse tipo de milagre. Muito bem. E aí, o outro tempero que eu escolhi é muito conhecido. É um tempero, olha, um dos mais poderosos do mundo. Ele tem poder de dar sabor de pizza para qualquer coisa. O nome dele é Orégano. Tudo que tem orégano fica sabor pizza, vocês já perceberam isso? Mas o orégano, ele tem também seu poder oculto, tá? O orégano ajuda a conseguir estruturar a sua moradia, a sua casa, o seu convívio e também a se instalar num lugar e criar raízes naquele lugar. Ele cria projetos duradouros e concretos e estimula a honrar compromissos, honrar acordos e cumprir promessas e construir uma história de vida, então, se você tá cansado de voar para lá e para cá, né, e quer, uh, enfim, se estabelecer num projeto, numa casa, num lugar, numa cidade, orégano é o tempero ideal para isso, tá? Se você quer isso para sua família também, usa mais orégano. E você sabe, para ativar a fitoenergia, para ativar a energia oculta, o poder oculto das ervas, você precisa energizar. Você precisa fazer uma intenção. E pode ser imaginar as cores verde-prata, né? Na direção daquela planta, imaginar as cores verde-prata se estabelecendo e aí a planta desperta, né? Como se a planta acordasse e trocasse a fitoenergia com você, ok? Muito bem. Ah, uma coisa muito importante, né? Algumas pessoas acreditam que usar a energética é ficar misturando planta de qualquer jeito de planta. Ah, eu tenho 12 plantas aqui em casa, vou botar tudo num pote e vou tomar para ver o que acontece. Quando você faz esse tipo de bobagem, você tá se usando como cobaia e pode ter efeitos colaterais. Principalmente dependendo da quantidade de planta que você mistura num compostão assim, tá? Ah, a minha avó disse que camomila é bom pro estômago. O farmacêutico disse que gengibre é bom pra garganta. A Joaninha me disse Viola, é bom pra não sei que. Aí você começa a misturar aquele monte de coisa sem ter conhecimento, tá? Então, pra fazer fitoenergética, principalmente, que é difícil o farmacêutico saber, a dona Joaninha ou o Pedrinho lá da, da Quitanda, saber fitoenergética, porque ela é relativamente nova, né? E não tá tão disseminada assim, ao ponto de todo mundo saber. Então, essas dicas que você pega por aí são dicas de fitoterapia. E às vezes misturando tudo num balaio e tomando um monte, que outra coisa que as pessoas pensam também. Ah, então vou tomar 5 litros de gengibre lá, de chá de gengibre, porque a minha garganta tá ruim. E pode te fazer mal, gente. Entende? Então, chá, erva, planta, principalmente a aplicação fitoenergética, tem que ter conhecimento, precisa ter habilidade, precisa ter um skill sobre aquilo. Não é sair fazendo assim de qualquer jeito. E por isso que, de vez em quando, a gente abre turmas do Alquimista das Ervas, Fitoenergética Energética Essencial, a gente abre uh, jornadas, né, maratonas, pra, que levam até o, o curso de Fito e Magia com as Ervas, né, que é um, um curso que te prepara para ser terapeuta, que te prepara para ter carteirinha de bruxo, como a gente fala. Então, a gente abre essas turmas justamente para sensibilizar as pessoas e para levar esclarecimento, porque tudo que é novo, como a fitoenergética. Energética, Vai fazer 19 anos agora, em maio, ela faz 19 anos e o ano que vem né, faz 20. É novo, gente, na cabeça das pessoas ainda. sabe? Não está tão disseminado assim, embora o Ministério da Saúde já tenha reconhecido, é novo. Então, a gente tem que repetir, repetir, repetir, falar, falar, falar, repetir mil vezes, se for preciso, até que todo mundo entenda e abrace né, essa causa tão bonita que é a causa da floresta, é a causa do simples. É a causa do caipira, é a causa do benzedor, é a causa do agricultor. Eles fazem fitoenergética sem saber, muitas vezes, sem ter consciência que esse é o nome. Né? Os índios, os povos nativos, os xamãs, essas pessoas têm o dom, porque estão conectadas com a terra, conectadas com a energia da vida, que pulsa em tudo, que pulsa em todos nós. Então, uma pessoa que coloca seu pé na terra, ela conecta os chakras do corpo com os chakras da terra. Uma pessoa que passa a mão numa planta, porque quando tu passa a mão numa planta, tu tá realmente interagindo com ela, né? Passando essa energia dela pra você. E aí o elemental do corpo lá, feliz, batendo palma, até que enfim esse gênio acordou, né? E viu que a natureza tem a solução. Então, a fita energética é isso. Ela é uma causa, ela é um movimento de cura natural, ela é um sistema de cura natural. Porque todo o ecossistema encontra cura e equilíbrio dentro dele mesmo. O ecossistema... Ele acha um ajuste para se auto-equilibrar. E você é um bicho. Os seres humanos esquecem que são bichos, nós somos bichos, nós somos animais. Ah, mas a gente raciocina, mas a gente usa roupa, mas... Ok, nem por isso você virou um robô, uma máquina. Você é orgânico, você faz parte da natureza, você é um ser. Assim como a formiga, o cachorro, o gato, a vaca, você também faz parte disso. E cada vez que a gente se distancia disso, a gente fica doente, entende? Então, essa aproximação com a natureza, seja abraçar uma árvore, pisar com o pé direto na terra, na grama, seja fazer um chá, seja fazer um sachê, procure se conectar, porque a verdadeira cura está aí.